Olá, it's me, Thaia. sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho vos mostrar como é que eu deixo a minha base muito natural. Primeiro começo por aplicar o corretivo. Esse passo de aplicar o corretivo embaixo do osso da bochecha é muito opcional. Eu faço isso porque é muito difícil encontrar contornos para o meu tom de pele. Aqui a minha esponja está úmida e isso ajuda a tirar o excesso e espalhar bem o meu corretivo. O tutorial dessa sombra está no meu canal, se quiserem assistir vou deixar o link em baixo. Como eu tenho a pele oleosa, eu vou passar o pó e depois vou tirar o excesso. Quando faço isso eu vejo que a minha pele demora muito para ficar oleosa. Eu gosto de aplicar o highlighter antes de pôr a base porque eu vejo que o brilho é mais natural e, por vezes, passo de novo por cima. Eu uso sombras como highlighter porque vejo que fazem o mesmo trabalho. A esponja tem que estar úmida para ela funcionar muito bem. Eu vou passar um pó da minha cor para deixar tudo no lugar e como podem ver que a minha bochecha está com um brilho por causa do highlighter que eu pus por baixo da base. Eu aqui limpei os lábios porque eu tenho a base nos lábios e agora vou passar um lápis e depois pôr um gloss. passo opcional. Como eu queria um pouquinho mais de brilho, passei esse bronzer na cara. Ele dá um brilho mais natural. Depois da minha base oxidar, esse é o look. Espero que gostaram. Não esqueçam de comentar, subscrever e deixar um like e partilhar com os seus amigos. Bye!